Bem vindos a mais um vídeo, hoje vamos andar aqui numa raridade, vamos andar no AX GTI, desta vez GTI de verdade, vai, siga! És gajo de. a pousar, a colovar, ou. é pá, mas eu. é mais eu. Queres? Mais mais Estou eu. com o carro dele não. <risos> Lindo. Espera ah, aí, peraí... aí, peraí, peraí. Já agora que a gente está aqui a chegar à Alemanha. podemos começar a falar a Haftesagen. Ferridesagen. Posso? Para finalizar o vídeo, que ficou até ao fim, que devido à autorização do dono, vamos dar aqui um arranquezinho. É pá, mas é pena estarmos a três, vocês deviam sair, mas pronto, eu, eu não, saio pela porta atrás. <risos> Posso? Dá vontade.